E aí, minha querida? Tudo bem, Zé? E você sabia que era eu já antes? Eu já estava já <risos> no seu estilo. Seu As piadas, aí. é. Como, qual... Só para deixar todos cientes. Qual é meu estilo? Qual é seu estilo? seu estilo é mais inteligente. São piadas mais <risos> <sobreviver>. <risos> é, O tranco é burro, eu sabia. Não, ele não é burro, mas visto, é as piadas são alto mais rústicas. Som. São mais rústicas. É burro é e rústico. Diferente. Pois é. Questão de afinidade. Eu optei pela inteligência e sagacidade, ele optou pela força. Pois é. As piadas dele são mais fortes. É. Eu chamo de burrice. Quando a pessoa tem um déficit cognitivo, e faz piadas é igual a ele. Quando a pessoa tem um, tem o um déficit ou o contrário do déficit? Superávit. Eu tenho superávit cognitivo. Uhum. <risos> Bom, sorte é do médio que tem essas conexões com a gente. Não é é. Não, não é inteligência e capacidade dele, são apenas sorte. Porque nós que damos esse suporte né? não tem essa coisa de, de ser que, que, que é inteligente, que é forte. Não, não. É tudo espiritualidade. Entendi. Ele é um mero servidor. É, você, também, é. você também. Você também. Você, ah, você também estudou. É você passou nas coisas que passou, construiu a carreira que construiu, optou pela família que optou e tem a vida que vive, tudo é espiritualidade. É, porque só, não... é, tudo é espiritualidade, <risos> e... E só tem ânima e espírito. Tudo é espiritualidade. A, a, a igreja católica, graças a eles que tudo deu certo, os protestantes, né? graças Sim. a eles... Ah, graças Sim. ao qual o nome dele lá ah, é o mero não do que isso que deu o que tem leva, leva os louros de ter iniciado o protestantismo qual o nome dele lutero lutero, lutero. Uhum. o Martim lutero ele é tudo espiritualidade é só um mero representante mas a natureza também é espiritual. tudo que se manifesta é espiritualidade é tudo tudo eu né é animas mundo mundo Espíritos mundos. Ah, pois é. Não tem, não tem outra coisa. Pois é. Filosoficamente, a agência moral presume racionalidade. né? O poder de racionalizar forma julgamentos, não é? Sim, deduções, isso. Sempre de interesse próprio. Nesses interesses próprios, se tem, porventura, padrões ressonantes às propriedades do próprio ser. E isso Sim. dá ao ser a, a capacidade de ser um agente moral. Sim. Porque, inclusive, a origem da palavra razão é... A razão também significa, matematicamente, uma proporção. Uma razão é uma proporção. Um... Proporção baseada no que é próprio do ser. Então, numa interação... Oi? É, mais uma proporção, eu já vou precisar ter mais que um ser. Vou precisar ter o um ser e avaliando, uh, quantificando, uh, exatamente as proporcionalidades de... Uh, outras coisas Então precisa pelo menos de um dois para Não, fazer não, uma... não uhum. ah, O psique humano tem a capacidade Ele é vários ao mesmo tempo Porque cada desejo é um pedacinho de você Então você mas pondera depende. Calma, respira Respira, você mas a ponde... ponderação já depende de dois também Dois dentro de si Isso Então você pega várias ideias dentro de si Você consegue se dividir Para quantificar e qualificar Normalmente é uns 15 ou 20. todos são filtrados inconscientemente e são apresentados três ou quatro para serem escolhidos a nível consciente. Legal, né? Legal, isso. Só, que, aí, só sendo... que isso é configurado. Então a racionalidade é a habilidade de configurar de maneira, presume-se que racional, as situações Os vieses, sabe? Só que Lembra que eu estava falando que tudo é espiritualidade? Sim E... <risos> e presume-se que as pessoas são racionais? Sim Só que às vezes, às vezes Ou quase sempre para minha infelicidade <risos> as pessoas delegam a sua escolha a sua agência sem racionalidade por exemplo o estado ele elege uma função que é representada por um ser ou por um grupo que serve os seres que sustentam o estado, Você geram gera um ciclo, um ciclo de harmonia. O que faz a necessidade de gerar funções é a necessidade dos seres que sustentam o estado. Então a manutenção do estado de bem depende de serviços que o estado faz para ter manutenção desse estado de bem. Nós não estamos falando de política, estamos falando de um estado, estamos vez de, qualquer estado, o um estado saudável do pâncreas, o estado saudável uh, do Paquistão, o estado saudável da lua. Do, o ciclo de manutenção é sempre o mesmo, a lógica é sempre a mesma. Só que, como quase tudo nesse mundo foi dissociado, foi adaptado é, em padrões de falta dissociativa. O poder de delegar do grupo deixou a desejar. Ah, como é que você sabe? É só ligar o jornal. <risos> é só ligar o, o jornal de qualquer emissora. Né? Sempre que tem umas cagadinhas. Então, o ser assumiu para si essa habilidade de delegar que não é problema algum, porque ele acaba delegando para seres que assumem funções necessárias do Estado. Só que quando ele delega por uma deficiência do Estado, surgem dogmas. Ao invés da agência moral, que é a presunção de que o ser pode escolher, através de suas capacidades morais básicas, Ele acaba, por sua vez, se deixando escolher de maneira dogmática e dissociativa. É diferente de quando o ser não quer escolher e delega a escolha em paz e harmonia. E não cabe a ele, ele não quer se, mexer com, se meter com aquelas tretas e tá tranquilo, está favorável. Então não há julgamento de interesse próprio, não há racionalidade, não há exercício da racionalidade, não há plenitude da racionalidade. Há uma racionalidade limitada, há uma deficiência moral, onde essa moralidade é dissociativa, ela não é. Não há um quantum de moralidade, não há um desenvolvimento, não há uma maturidade da moralidade e da racionalidade. Esse ser acaba, por sua vez, escolhendo o que vocês chamam de crenças limitantes, para suprir a, a sua escolha em delegar a, a sua vida a formas e formatos dogmáticos dissociativos. E tem muitos exemplos. Teoricamente, é difícil entender. Mas, ah, uma crença, por exemplo. Ah, eu sou pobre e nunca serei rico. A própria disfunção social, socioeconômica, ela é um exemplo... Da, da dissociação do direito humano, da não responsabilização da estrutura do próprio Estado em administrar uh, funções para a manutenção do próprio Estado. A manutenção do Estado de dissociação monetária de problematização da própria economia, uma economia sem autonomia, gera, por sua vez, os problemas socioeconômicos que a gente enfrenta em todo o mundo. Dessa forma, temos um exemplozinho. Por que eu estou dizendo isso? Ei, Tchugana, por que, que nós estamos falando sobre isso? O primeiro passo para a pessoa viver bem é ela castrar essas delegações. Você já fez doação de sangue, Tchugana? Nunca fiz. Nunca fez? <risos> Não. Que bosta de exemplo que eu escolhi, então. Você já doou energia para <risos> alguém que estava tristinho? <risos> Nunca também, quer ver? Você já doei energia? É, não, tipo... eu já deixei a pessoa conectar na tomada, digamos assim. Porque se eu tô conectada na tomada, você não tá doando energia, porque você não perde energia, você, a pessoa se sente ah. bem e você se sente bem também, entende? Eu concordo, mas esse é um salto alto para quem tá nas crianças dissociativas. Quem tá é na bom, criança vamos lá. dissociativa já doei tem falta. de vampiro. Sim. Antes de você, ah, meu Deus. Esquece o vampiro. Me ajuda aí, me ajuda aí. Oh. do então, energia quando a pessoa está como está assim, tristinha juja. você doa amor é se igual regar uma plantinha isso é do amor amor não acaba amor multiplica também amor expande exato então quando você divide o amor você tem dois amor então quando você divide por três você tem três amor mas como amor é infinito é isso. infinito então é isso então é você e é que eu ia falar que o fogo é assim, né? Você consegue acender uma outra velinha com a sua velinha e você não tem menos fogo por causa disso. É porque o combustível do fogo divino é Deus. Então não É acaba. exato por isso é. que você pode acender muitas velhinhas. Isso. Então a pessoa tá nessa treta quando ela para de doar numa criança de falta para essas estruturas dogmáticas, ela passa a usar esse fluxo de energia para si. Nós estamos falando aqui pessoas com crenças ali no roxinho, padrão de pertencimento, justificativa e até mesmo defesa de certas instituições, padrões e comportamentos. Sabe o Twitter, a zona de guerra? <risos> é, o Twitter é a zona de guerra, eu fico só de tocar. Mas, é, Zé, no sentido das associações um, religiosas né ou espirituais que o CIR faz, é um pouquinho mais complicado, porque o que eu notei é que em várias dessas instituições ah, se programam várias crenças nos seres ali pertencentes, se dizendo que a proteção deles depende deles continuarem indo ali, entende? Isso, então tem sempre... ali a institu institucionalização da dissociação moral. Isso. O mesmo pode, pode que... ser empregado a aos problemas, como chama, socioeconômicos, a... a, a... A cartilha é a mesma, entende? Os problemas são as... as Sim, inclusive corporativo. se você não continuar nessa empresa, apesar de você estar tá muito infeliz, você não vai conseguir um outro emprego. Não, então... não vai. E, tipo, é. Olha onde nenhuma você chegou, vai fome. jogar fora. Isso, nenhuma <risos> empresa oferece nossos benefícios. Exato, exato, benefícios. Em vez de falar condições mínimas, né? não mas são benefícios. A empresa, a empresa que que oferece vale transporte obrigada por lei senão não oferecia tem que ter por isso a área também essa empresa ela põe benefício sim. em vez de pôr direito e ela recebe o vale transporte ele tem um também um benefício para a empresa porque um percentual já... É, não, é no imposto, certo? Não dá um abatimento no imposto? Então, tem um, um percentual ali de defesa de, de, de ajuda do Estado. Aí depende da quantia, depende do, do, dos municípios, depende bastante. Mas eu tô Isso. falando mais em a tese, sabe? Agora indo para o conceito mental cósmico, né? Isso vai ser forte. Prepare-se. <risos> É, não, mas, é, antes de você ir para esse assunto, é porque eu também me lembrei que também essas associações elas dependem de manter esses membros ali, porque eles contribuem alienados. financeiramente para a manutenção é, é isso. Daquela, daquela instituição. Não, é, então, dá muito é dinheiro manter o pobre pobre. Sim. <risos> e ao mesmo tempo, não só pobre, mas sem direitos mas básicos. na obrigatoriedade da contribuição exato e tá servidão é. servidão servidão moderna ó oh, tocou bagulho aqui desculpem seres o idiota não tirou o link aqui para avisar da agenda olha mas eu não avisa ficou fico só no seu bom pode ter ficado gravado, Fica mas gravado. Não. no meu universo não registrou sorte sua como deus é bom com você opa então dentro dessa bondade né? ah, o comportamento da empresa que diz que é benefício é um comportamento de deficiência mental isso é forte <risos> Porque a mente ela abrange e sustenta e possibilita. Quando eu tiro o direito do ser de ser quem ele é, eu estou gerando uma deficiência mental. Então, a, a estrutura de deficiência, né, baseada em uma dissociação moral, é uma estrutura... É, que tira o direito à agência moral básica do ser. Eu quero ir trabalhar porque provavelmente ele não tem outra escolha. E não há uma, uma escolha livre, não há um significado e se baseia em um controle individual sobre os efeitos das próprias ações. Por isso que é de responsabilidade do Estado um, prover segurança e tranquilidade, porque os seres não conseguem prover isso sozinhos quando fazem parte de um Estado social conjunto. Então, você pode seguir por uma linha de argumento indeterminista ou você pode seguir por uma linha de argumento determinista que ambos vão trazer conceitos limitados de livre-arbítrio. O comportamento humano, a ciência que estuda o comportamento humano, a psicologia, pode estabelecer as causas, mas os efeitos são conjuntos. Então, voltando agora que nós já traçamos essa, essa, essa interpretação, quando o ser ele olha para si e é egoísta, ele se baseia nos seus próprios desejos, vontades e necessidades, ele está deixando de alimentar essa máquina de autopreservação, porque há muitas justificativas. Quando vem um crítico criticar uh, os, o sistema, esse crítico, os argumentos são inúmeros. Não, normalmente não se baseia com racionalidade os argumentos, eles se baseiam em números. São muitos argumentos, até que cansa o ser ali. Bombardeia, né? principalmente na era da internet. Mas o ser, ele não precisa se, se justificar, ele não deve, eu falo, eu não quero assim, é de direito meu. Ah, mas a empresa põe benefício no Uber Foda-se, só está escrito. É direito meu, e se ela não pagar, eu não vou trabalhar, porque é lei, e se é lei, é direito. Então toda essa infraestrutura de dissociação da própria responsabilidade do direito empresarial, do direito estatal, do direito criminal, todo o sistema de autossustentação moral também se aplica a tudo, principalmente a espiritualidade, principalmente a individualidade, principalmente a naturalidade. Então a gente começou falando da espiritualidade, eu trouxe uma interpretação e um viés dúbio, e a Juliana optou, inconscientemente ou conscientemente, por associar as minhas falas a uma interpretação filosófica do que é a espiritualidade, que é o espírito das coisas. É brilhante. Mas o que ela fez foi exatamente o que eu estou ensinando vocês fazerem, que é interpretada a melhor forma para si. Não é interpretada a melhor forma do o outro. Porque se você interpreta da melhor forma para o outro e o outro não está nem aí para você, é possível que a situação se caminhe para uma condição onde ninguém está nem aí para você. E se nós estamos treinando as, as entidades para darem suporte e sustentabilidade, o primeiro passo para você ter esse suporte e sustentabilidade é ser egoísta, é praticar agência moral, talvez... Um... Talvez começar a estruturar o nosso eu real. Onde eu quero, aonde eu não brigo, eu me adapto, eu vejo as condições para traçar uma melhor estratégia para mim. A cura social vem através de um processo chamado curatela. Onde você cuida da liberdade como uma semente. E todo mundo cuidando da semente, logo teremos uma floresta. Isso ficou bem bonito, né? Eu aprendi com Confúcio. Eu Ele estava <risos> confundindo a maconha do rachixe. Do Eu falei, fomos dois, fomos dois. Aí ele soltou essa, entendeu? Ele não está aqui para se defender Então vamos soltar essa aí A do A sua teoria do caso Nós não temos escolhas comuns Nós não precisamos uh, se sentir próximos a grupos Para poder representar uma ideia E atacar outros grupos Não precisa replicar as guerras reais As guerras históricas em grupos na internet, não precisa ficar todo mundo querendo atacar o um ao outro para se prevalecer. Isso é um reflexo digital de um comportamento histórico desnecessário humano. Então há um planeta humano e esse planeta humano tem humanos como representantes. E essa humanidade é o que vai curar os padrões humanos para funções de escolhas mais conscientes. As escolhas conscientes trazem consigo tranquilidade, alívio, paz, uma vida boa. Se a sua vida está ficando boa, você está no caminho certo. As coisas do lado de cá já foram ajustadas para oferecer esse norte. E é isso que eu vim falar. É isso que eu tenho para falar hoje. Mas é, você ia falar da perspectiva, não sei, acho que você falou perspectiva galáxia, galáctica, ou eu sonhei isso? Perspectiva galáxia. A perspectiva da galáxia, a perspectiva solar... Eu ia falar disso? Isso. Não lembro. Eu, eu, eu, eu, eu não vi, sim. Ah, mas deve ser inútil. Você não fez à tona. Ah, mas eu nunca fiquei curiosa. É, a, a, o, é um organismo, né? A organicidade, a economia, né? Como um ecossistema autônomo de autorregulação, tudo dentro como fora. Eu acho que era mais nessa linha que eu estava dizendo. Porque hum, se você fala de agência moral para alguém e essa pessoa sabe o que significa isso, há um conflito. É meio, é, meio, é meio paradoxal. Porque qual é o limite da minha escolha? Onde realmente eu tenho escolha? Por exemplo, eleições. Se a gente for entrar no ramo da política, então fodeu. Eu vou votar em dois. E desses dois foram escolhidos baseados em oito. Dá para resumir uma população de 250 milhões de pessoas em oito? Não sei. Se eu for analisar uh, em quantum de, de ressonância, talvez seja a melhor condição possível. Talvez não, mas não cabe a mim. Mas se 250 milhões tiverem um comportamento baseado nas suas escolhas e um egoísmo associativo, todos os oito candidatos de cada partido serão bons por quê? porque é bom fazer coisa boa e o problema é que parece bom fazer coisa não boa parece vantajoso então quando você castra essa alimentação né, dissociativa do sistema e passa a ser mais egoísta você adota uma doutrina de responsabilidade objetiva e adaptativa aos meios. Isso foi muito claro na vez que a gente estava ensinando as pessoas a se dissociarem das tretas. Faz uns anos já. Você lembra, Juliana que estava tendo as treta lá dos tsunamis, as treta dos terremotos, e foi falado Sim. que você não tem controle para mudar diretamente, mas você pode desejar individualmente que seja diferente. Sim. Isso aqui é o um nível 2 disso, o um nível mais avançado, é da mesma coisa. O um nível que está mais ligado a condições familiares, condições profissionais. Porque vai o medo vem à tona, né? Ah, como é que eu vou dizer que é um direito meu, sendo que eles falam que é uma uma um benefício né? por exemplo ele, o dia de folga é dado como benefício isso, isso é uma alienação moral E mas é, é, é, é costume não estou falando geral tá? isso é só uma ideia hipotética para gerar a conscientização dos indivíduos aí aparece ah, aí se eu falar que é diferente eu vou perder meu emprego vou passar fome, passar necessidade toda a cartilha então não fala Fala, ah, é bonitão Faz igual eu, sagacidade Tá escrito aqui, benefício Mas é direito Vou ler direito, olha Tá lendo direito, benefício, não, direito Você não tá lendo direito aqui? <risos> Entende, Tchugana? Oh, não, tá errado aqui Ele ah, reconfigura hum. Mas isso é poderoso, certo Zé Porque se eu reconfigurar o pessoal, Por ressonância, o universo comum Vai refletir aquela configuração Exatamente, o menino, um exemplo bom o menino pegava o trem para ir ao trabalho, 5 horas da tarde. E às vezes ele ia para o trabalho mais tarde. Vagaboto! Aí, <risos> Tô brincando. Aí é o horário de pico na Sé, trem, né? Sé, São Paulo, para quem não entende, põe no Google aí. Estação da, da Luz, horário de pico. Sabe o que, que vinha na cabeça dele eu achava brilhante? era um brinquedo, né? era o um brinquedo, ele entrava lá no trem com um brinquedo para ele sair lá na estação dele, ele sempre conseguia sair. Também ele sempre foi um ser pretuberante para não dizer outras coisas, mas ele, <risos> mas ele saía lá na estação dele Eu achava divertido. Eu pensava comigo, nossa, que bosta, mas ele tava lá tranquilo, o fone de ouvido. Não estou dizendo que é para vocês aceitarem. Isso é, uma, é um desrespeito. É um desrespeito gigantesco aos seres humanos que passam por isso até hoje. Mas se vai passar, e não tem outra escolha naquele momento, naquele pequeno momento, hoje ele tem outras escolhas, mas é como passa. Há, há escolha de como passar a escolha de como quantificar, de como qualificar a situação, isso é diferente de aceitação. Há tá? uma grande diferença de aceitação cega, sabe? Ah, eu vou passar por isso porque eu vou vencer isso não. Isso é totalmente desnecessário. Não era, não era necessário. Não há, é, não há lógica. Mas se é assim, é né, vamos, vamos fazer disso da melhor forma, e aí isso castra esse sistema de retroalimentação energética, e quando você castra, você aumenta a sua comunicação com a sua coroa, você aumenta a sua sensibilidade, porque você tem mais autonomia, aí a gente consegue dar dicas, a gente faz um trabalho em equipe, Acho que era isso que eu tinha que falar e tava faltando, e você pegou que tava faltando algo, hein, Juliana? É, porque olha, vem vem bonito o trabalho quando. quando... É. Eu deixo. é, é bom deixar. É, pois é, aí cada vez. Não, é porque cada vez confirma que realmente pode deixar. É muito foda mesmo. Eu acho, eu acho foda pra caralho. É muito, não, mas é, mas é semelhante a tudo que é diferente, né, Zé? Porque, por exemplo, igual quando o, o carro já consegue fazer algumas coisas sozinho, nas primeiras vezes que você deixa ele fazer sozinho, você fica ali meio assim, né? Ah, ah, não, não, Vai vir pior, vai vir, quero estar no controle porque eu, eu vou fazer melhor. E aí, aos poucos, você vai vendo que, poxa, ele tem muitos mais dados e está fazendo aquilo muito melhor do que eu. Poderia fazer, aí você vai confiando, mas é bonito É uma... é uma... Que que eu vou dizer? É uma dialética, assim, lúdica é. e se tá te incomodando, você pode fazer assim O carro é de quem? É o seu O carro é meu, isso Ele é uma extensão de você Isso, uma extensão da minha consciência, isso Então, ele é parte de você Ele tá fazendo o trabalho dele como o seu... É reto como meu parceiro, exato. Você é. pode trabalhar de maneira lúdica com tudo na vida, não, não só o carro, mas tudo na vida. Com o trem também. Eu, teve uma vez que eu passei por uma situação semelhante também, mas eu comecei a ver como que é muito mais socialmente complexo manifestar uma coisa pública, igual um trem, né, público, que um carro, por exemplo. Então eu comecei a ver toda uma... Uh, mesmo estando caótico... Uh, dava para ver uma, uma, uma ordem organizando aquilo, mesmo na precariedade e, e na dificuldade, e, e virou tipo, ah, é meio bobinho, né? Eu sou um ser meio bobinho, virou igual um videogame mesmo, onde aquela era uma, era uma fase, e, e o objetivo de um videogame é você se divertir, então você passa por aquelas fases se divertindo. É. Yeah. Mas acho que essa liberdade interpretativa, esse direito autoral do do usuário do sistema Terra, aqui brincando de, de ser humano no momento, essa liberdade interpretativa, esse direito autoral, essa criatividade de receber o que vem interpretar de uma maneira condizente com o que ele deseja, é o, uma grande liberdade que se tem. Isso é um livre-arbítrio. É verdade. Na minha opinião. Eu acho que esse é o livre-arbítrio. É. E você está falando da, da, da racionalidade? Essa é uma, uma razão, porque é uma proporção, é uma maneira de proporcionar os fatores que se está observando ali como centro de expressão do, do divino, perspectiva divina, observando e interagindo com uma imersão, uma vivência, uma experiência imersiva. Exatamente. Entendi. Então, o sistema que já está configurado, igual o Tranca fala que é um self-service, certo? Então, igual no self-service, quanto mais eu não, não me sirvo mais daquilo que eu, que eu não gosto. E, uh, pelo menos, deixo o pratinho lá né, com, com, com receptividade para que a coroa configure uma coisa mais gostosa. Se eu não percebo uma coisa mais gostosa naquele momento, uh, para que eu mesma uh, uh, me sirva, é, a coroa pode manifestar algo mais gostoso para mim, é tipo deixar o pratinho em receptividade. É isso, mas é bom deixar o pratinho em receptividade. Não, porque de outra forma não poderia, certo? Porque a coroa não vai te desrespeitar e, e digamos assim, invadir o seu, o, seu, o seu pratinho. Fique feliz que você entende. Entendi, tá deixar receptividade mas o que o que isso significa então? O que deixar em receptividade? É para você, você. Como Eu isso não pode negar ser... minhas opiniões maravilhosas, entendeu? Não, não negar suas opiniões maravilhosas. É, a gente vai falar na nossa próxima conversa. Tá bom. Sobre esses filtros mas... de associação. A coroa está num filtro de associação no subconsciente. E aí você chega e fala. Só que a pessoa tem filtros de dissociação que bloqueiam a opinião da coroa. Aí a coroa fala e a pessoa simplesmente ignora os seus filtros pré-definidos. Mas, é, pensa bem, se a coroa tá acompanhando o ser desde não sei quantos trocentos tempos, certo? Não, na vida ali, né? Mas mesmo que seja só na vida ali. E aquele ser é tipo, ai, o pimpolho bonitinho, maravilhoso da coroa, entende? Não, é coisa antes fosse, tempos. tá bem. Ai, mas eu... o que? Oh, já estou comunicando minha coroa, sou o pimpolho magnífico maravilhoso da coroa. Entendi. Exato. Então... Você pode ser, mas às vezes não, né? Às vezes a pessoa é meio pestinha, né? Mas aí no meu caso eu vou falar assim: olha, ô oh Caveira, sou o pimpolho magnífico maravilhoso da coroa. Ele vai falar: ah, então se comporte como tal. <risos> Exatamente. Aí vamos interagir e dialogar. <risos> Exatamente. Mas então, Zé, a pergunta é a seguinte: se a coroa já conhece porque deveria conhecer, o direito do ser ser conhecido pela coroa, senão aquela coroa não deveria estar naquele papel. Mas se a coroa conhece aquele ser, a, a coroa então também deveria, e uso realmente dever, deveria saber falar a linguagem que aquele ser escuta, porque pode ser que a linguagem que aquele ser escuta... Não, não é, é uma... assim, não é. é. A é linguagem que música. a pessoa escuta... Não, mas a pessoa escuta a música, não entende. Mas então, então não Desliga. é a linguagem daquele ser, entende? Então não é a linguagem daquele ser. Ah, então, a linguagem é... do ser é fuder, estragar e maltratar. E a coroa não vai mandar fazer isso. Então a coroa meio que dá uma esperada. Mas o ser, eu estou dizendo, é porque você estava falando que o ser não... não então, Para fica... fazer essa Mas pergunta, não... desculpa te cortar, já cortando... Não, pode desculpar. A gente vai, é, vai se acabou. estender muito. A gente precisa falar de como funcionam os filtros. Ah, tá bom. que aí você vai entender como funcionam os filtros e vai entender, vai poder a, a projetar e adaptar melhores ajustes. Não, mas é porque eu vou te contar o que me veio, né? Na minha subjetividade aqui. Ah, o que me veio que foi quando você expressou do jeito que você expressou, o que me veio foi, poxa, talvez então eu não estou nem escutando a minha coroa. Você tá, você já tem muito tempo que a gente tá trabalhando aí para você não bloquear os estímulos que vêm através do subconsciente. Mas é por isso que deu origem à pergunta, entendeu? Eu sei, mas eu, nós, nós trabalhamos em vocês há bastante tempo para não bloquear essas coisas. Mas imagina, eu não posso ser ajudado por ninguém, eu sou sozinho. Aí a coroa vai lá e, e, e fala como um estímulo, como uma informação que vai ser filtrada ali de, das, das 15 para oferecer quatro opções para o ser naquela situação. E a opinião da coroa foi simplesmente negada pelo sistema de filtros do indivíduo. É... Mas ele não fala outras linguagens, digamos assim? Então, dessas 15 tem muitos tipos de linguagem. Mas, pensa, pensa. O que está me intrigando é o seguinte. Depois de tanto tempo acompanhando um ser, a coroa, que eu considero que são os adultos da brincadeira. Né? É, nem sempre, mas vamos lá, pode falar. É, de forma ideal, seriam os adultos da brincadeira. Eu estou aqui para descobrir, vivenciar, experienciar esse mundo. Então, eu sou, de certa forma, sou noob no joguinho, né? Então... A coroa seriam os, os, os com mais XP que, que podem me ajudar a, a navegar pelo território. Um, depois de tanto tempo acompanhando o ser, como que os seres da coroa podem não saber conversar com aquele ser de uma maneira que ele entenda? Eu acompanho o ser. E o, o, o entendimento do ser depende do de um nível cognitivo. E aquilo que ele está fazendo, ele se cega e não quer ouvir mais nada. Você pode falar todas as línguas do mundo, mas quando a pessoa se faz de surdo, ela não escuta nada. Então, nós estamos trabalhando diretamente no consciente, para a pessoa ter mais abrangência, maior grau de consciência, para conseguir ouvir a coroa. E, por contrapartida, treinando as coroas também, para manusearem, o, de maneira mais apropriada, o aparelho psíquico. Tá certo. Porque isso não me parece injusto, Zé, porque, pensa bem, o ser entra nessa brincadeira, onde o padrão coletivo familiar, o padrão coletivo das instituições no, no sistema, é esse padrão da dissociação moral, sempre. Então, ele está sempre sendo bombardeado por certas sugestões de, de crenças e, e pertencimento condicional, to, todos esses fatores. e Mas é injusto. Assim, não, é injusto, como é que eu vou dizer? Exigir do ser que ele faça, entendeu? Ai, me, me parece que quem, que, que, me parece que os Participantes da brincadeira que vieram em posição que aceitaram posições de sustentação de um ser durante a brincadeira têm uh, um dever de conhecer e aprender a língua que aquele ser consegue falar, e aí uh, trabalhar com os meios para que as coisas venham no universo daquele ser de uma maneira que ele consiga. Porque se ele consegue prestar atenção num filme, se ele consegue prestar atenção numa uh, que seja numa pessoa bonita que atrai a atenção dele. E que se aquela pessoa conversar com ele, talvez ele escute, entende? É, ah, mas já é feito assim, mas não vem funcionando na velocidade sim. que a gente quer. A gente quer que o um ser evolua rápido e vamos acorda pra vida, porra, entendeu? Mas é tipo, então, então, você vê lá uma mulher muito bonita, vai lá conversar com ela, ela fala assim, olha, acorda pra vida, senão eu vou conversar com você. É, então, mas aí ele não acorda, ele fica falando que as mulheres são erradas. Tá errado então a por ser que está aqui ouvindo a gente ele para de alimentar dissociação moral e começa a associar a própria moral que vai ajudar a coroa a fazer coisa mais rápido porque a coroa também está aprendendo e se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e está me ouvindo até agora termina de escutar que também tem dedo da coroa Todas as partes estão afim, entendeu? Entendi. Eu sou tipo Entendi. lubrificante, entendeu? as duas partes afim, a... mas tá tudo sequinho. É nós dá um jeito, entendeu? Só falta ser, falta Tem só ser. os dois. É. É uma vida nova. É. Gostou dessa piada? Foi boa, né? Fala ah, a é verdade. Falta só os dois. É, já tá os dois ali, eu sou tipo lubrificante, pra ajudar. Tá parecendo um cruzamento de pet. É. É tipo isso mesmo, ainda bem que você entende, tá vendo? Ai, ai, muito bem, Zé. Eu acho, eu acho que eu entendi. Que bom que você entendeu. Então fica com Deus, qualquer dúvida pode entrar em contato. E paz. Gratidão, Zé.